Quando um edifício é demolido, os peritos em demolição colocam explosivos em lugares estratégicos, para fazer tudo cair de uma vez, da melhor maneira. Na vida cristã, a oração é nossa dinamite. Quando oramos de maneira estratégica, as fortalezas do inimigo caem. Por isso, é muito importante aprender mais sobre a oração. Torne-se um perito em oração. Salmos 145.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 Salmos 70 Apressa-te, ó Deus, em me livrar, ó Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquei envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, vá. Ah. Folguem e alegrem-se em, em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, bem-grandecido seja Deus. Eu. Porém, estou aflito e necessitado, ó, apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, ó Senhor, não te detenhas. Salmos 101 Cantarei a misericórdia e o juízo, ó, ate Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virais a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam ou não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim ou não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei, e aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade.